Olá, estamos iniciando mais um programa Conexões da TV Campus UFSM. Eu sou o professor Thiago Bandeira Marquesã, do Centro de Tecnologia, e conduzo as conversas sobre inovação e tecnologia. E hoje estamos entrevistando o professor Luiz Fernando da Silva Melo, que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da UFSM, e vamos falar um pouquinho sobre a temática de Planejamento Urbano e Regional. Professor Luiz, primeiramente, bem-vindo ao programa Conexões. Agradecemos muito a sua vinda aqui. Professor Luiz, é, nesse contexto das cidades hoje, né, um pouco desse contexto do planejamento utópico que a gente tem que ter, o olhar sobre o planejamento utópico também das cidades, principalmente agora no século XXI. Nos explique um pouco essas transformações da cidade de hoje e como nós podemos, como seres ativos e que vivemos no dia a dia das cidades, participar também desse planejamento urbano e regional. Primeiramente, obrigado pelo convite, Tiago. É um tema bastante importante mesmo, que talvez no dia a dia as pessoas não tenham a verdadeira dimensão é, desses processos de planejamento. E, e nessa perspectiva assim, da, da contemporaneidade das nossas cidades, enfim, das nossas regiões, uh, o quadro que nós temos para o futuro é, imagino eu, é de que uma tendência de que aumente os problemas, os conflitos eh, urbanos de toda ordem. Ah, aqueles mais perceptíveis pela população, tipo a mobilidade urbana, que está muito associada às densidades das pessoas, que também, em última análise, está associada ao, ao movimento das pessoas, os processos migratórios também, que historicamente, nos países eh, chamados subdesenvolvidos, é, ou pelo menos não, não estão no primeiro patamar de desenvolvimento, a característica dos processos de urbanização têm sido historicamente é, um processo de atração contínua para certos centros metropolitanos. Então, é, diferentemente das cidades da Europa e, por exemplo, dos Estados Unidos, as nossas cidades na América do Sul, principalmente, é, se caracteriza por, por uma, uma, uma concentração muito grande de pessoas em centros urbanos, é, notadamente as regiões, chamadas regiões metropolitanas. Então, nós temos poucas cidades médias que seria o ideal é, do ponto de vista, assim, de, uma, de, uma, de um melhor aproveitamento do território, no caso, o território nacional. Então, nós temos grandes metrópoles, até mundiais, no caso de São Paulo, né? e metrópoles eh, regionais, enfim, aí entra Porto Alegre, por exemplo, aonde né? eh, existe uma, uma chamada conurbação, eh, ou seja, uma, uma, uma série de cidades que, num determinado momento, estavam afastadas de, do centro principal e com o processo de urbanização eh, contínuo eh, decorrente da busca de trabalho das pessoas, mais ofertado nesses centros mais complexos, as cidades acabam se juntando, digamos, do ponto de vista do território. Perfeito. Então, nós temos essa, essa característica aqui no nosso país, notadamente na América do Sul, desse, dessa excessiva concentração em, em certos pontos, uhum. em detrimento de uma, digamos, uma distribuição mais homogênea. E o que se vê em certas cidades pequenas, até uma diminuição da população. Isso vem um pouco também da atratividade ligada ao mercado, claro, a industrialização muito forte também desses grandes centros, né? É, pegando um pouco o contexto da Universidade Federal de Santa Maria como exportadora desses cérebros para estas cidades também, o que, claro, que as pessoas ao migrarem, elas constituem suas famílias, enfim, e passam a habitar aquele local dentro, de, dentro dessa malha urbana. E estaria ligado também um pouco sobre a nossa dificuldade de logística, quer dizer... A, a, me parece que, durante anos, e aí fazendo um resgate um pouco, é, eu me lembro da época da aviação férrea onde nós tínhamos trens, né? E parece que nós ficamos um pouco atrasados nessa questão logística também, de própria facilidade de locomoção das pessoas. Isso, de certa forma, causa também uma grande concentração, é, porque diferentes países desenvolvidos, como o país da Europa, você tem uma facilidade de locomoção muito mais, mais fácil, né? Sim, é, com certeza tem uma correlação muito grande. Estudos indicam que uh, países onde existe uma, uma distribuição mais equivalente dos modais, uhum. falando modais no sentido de eh, modos de transporte, uh, ferroviário, aeroviário, hidroviário, rodoviário, aqueles países onde a distribuição é mais equilibrada, existe uma correlação direta com o desenvolvimento socioeconômico. Então, no caso do Brasil, o modelo rodoviarista, digamos assim, que foi implantado a partir principalmente do governo Juscelino Kubitschek, com estímulo à indústria automobilística, etc., foi de encontro a essa ideia de uma multimodalidade. A ferrovia, até então, tinha um papel muito importante, principalmente, Santa Maria, digamos assim, é um dos exemplos mais, nos povos, né? povos mais importantes e historicamente muito importante, né? Para sua até pela sua posição geográfica possibilitou que a administração da ferrovia no Estado do Rio Grande do Sul, que eram concessões à época, né, fosse o, o ponto central. e Nesse sentido, essa a ferrovia, ao deixar de ser estimulada, realmente contribui uh, para esse quadro. Uh, de inchaços das cidades, da concentração de certos pontos em busca da demanda de trabalho. Em países uh, desenvolvidos, o, o modal ferroviário ele é usado como estratégia de desenvolvimento. Uh, nós temos aqui uma visão um pouco uh, limitada nesse aspecto, uh, uh, no sentido de que uma implantação para, para ter, um, digamos, uma uma relação custo-benefício, não relação custo-benefício, uma relação econômica, melhor dizendo, uh, Melhor, é, é, ela é implantada a partir de uma demanda pré-existente. Se existe uma demanda, pré, uh, uma demanda reprimida, então ah, este, existe uma quantidade de pessoas tal que precisa do transporte, no caso ferroviário, hum. então vamos implantar. Em países desenvolvidos, o transporte e a gente percebe muito em quase todas as cidades de porte médio tem transporte ferroviário e uhum. elas são grandes. Isso chama muita atenção. Ela, o, o transporte ferroviário é usado como indutor do crescimento. Ele, estrategicamente, então ele vai, digamos assim, ele tem uma ideia de um pensamento, uh, uh, digamos assim, mais na relação custo-benefício é aquela não, não ideia é um pouco do sol do que custo. vem primeiro, quer dizer, aquilo que você tem. Você cria uma demanda e a partir disso você cria a solução. Ou não, você induz a solução através uh, de um direcionamento exemplo, que poderia ser ferroviário ou outros outros tipos de transporte. Portanto, é uma digamos assim esse esse olhar ele tem que ser repensado aqui, né? Certo. Então a, ele é um tem um olhar como um investimento não como um custo, digamos assim, né? Então, esse, claro que isso e, e essa perspectiva a longo prazo, essa, é, que é um dos nossos problemas também, né? As, as, as nossas gestões, os nossos governantes, é, infelizmente têm uma visão a curto prazo, não a longo prazo, não a visão de Estado. Uhum. Né? Poucos foram os presidentes que tiveram essa visão, digamos assim, é, que vá muito além do seu governo, é, né? Portanto, essas questões das políticas territoriais, das políticas de mobilidade, passa por isso também. Né? É. Então, um, um país como o nosso, continental, não ter, digamos assim, uma política e uma gestão voltada à questão dos transportes de longa distância, é, é, é grave isso na medida em que tem, inclusive, tem uma repercussão negativa nos, nos, transportes rodovia, nos transportes rodoviários, a quantidade, digamos de mortes e acidentes e invalidez das pessoas, por usar, digamos, o modo rodoviário é muito grande. Né? Então, tem essa questão. E isso, evidentemente, contribui, contribuiria, digamos assim, para uma melhor distribuição. No, no nosso território, das, das nossas cidades e, portanto, com a melhor qualidade de vida. Né? Principalmente, eu acho, no mundo de hoje em que a mobilidade é algo muito mais latente, muito mais presente na, na sociedade atual do que era no passado. Né? A gente nota muito isso uh, quando você, por exemplo, faz Santa Maria Porto Alegre hoje. É, o trânsito que você tem em Santa Maria Porto Alegre é totalmente diferente do que você tinha 10 anos atrás. Né? A gente, que, de vez em quando, vai aportar e tu vê. Por quê? Porque a mobilidade está mais latente As pessoas se movem mais hoje. É mais cultural essa mobilidade. As pessoas ficavam por diversos motivos. Aí a gente pode falar em redes sociais, propagandas, ficou mais fácil, ficou mais barato, tudo. Mas parece que essa facilidade de infraestrutura que é demorada, ela não acompanha um pouco essa estrutura de mobilidade nos países de terceiro mundo. E aí, professor, o que me parece, e aí queria a sua opinião sobre esse assunto, é que isso, de certa forma, vem de Estado, mas, ao mesmo tempo, isso impacta nas cidades também. Né? Quer dizer, essa mesma falta de planejamento uh, que nós temos de uma visão de Estado, ela acaba vindo para uma visão de cidade na, na questão de cidades como Santa Maria, que é uma cidade de médio porte, 300 mil habitantes, na expansão, na cidade, na construção, na forma construtiva que a cidade absorve, né? principalmente Santa Maria, que tem um público. Se nós pensarmos, a Universidade Federal de Santa Maria são 30 mil alunos, elas são aí, 10% deste público é ligado a estudantes. Então, nós vemos muito também essa modicidade de... Uh, edificações Sim. com apartamentos reduzidos em termos intra, bem intra mesmo, e num planejamento em determinados bairros, muitas vezes, sem um contexto Sim. realmente de planejamento. Né? É, realmente isso acontece na escala urbana, né? E quando eu falo a visão de Estado, eu me refiro aos três níveis, digamos assim, de certo. governança, né? Mesmo nosso go o nosso governante municipal claro, ele não tem, tem essa, uma... essa visão de Estado a, a, a, a longo prazo, né? E, realmente, essa é uma, é uma questão que a gente vê no, no, no dia a dia, assim essa falta de, de, de aplicação até do planejamento. aí essa distinção, acho que é importante a gente destacar, né, que uma, uma, um campo, uma categoria de, de, de pensamento, digamos assim, é o planejamento. Outra categoria é a gestão. Né? Uhum. A planeja, o planejamento implica em ações... Uh, que hoje uh, estudamos e pensamos admitindo uh, que um, um futuro ideal e para tanto nós vamos hoje tomar iniciativas para que aquele futuro seja alcançado vamos planejar o futuro digamos assim sempre nessa perspectiva já a gestão a gestão cabe uh, gerir como o próprio nome está dizendo esse plano assim o que se percebe ao longo uh, das minhas experiências eu tive eu trabalhei na secretaria de planejamento na década de 80, por exemplo, e tive algumas experiências nesse <risos> sentido e, e depois, enfim, em, em, em, em, em, em, em, coordenando alguns planos diretores, e que os, esses planos diretores que, que são instrumentos de planejamento, na verdade, um dos instrumentos, né, que se confunde às vezes também planejamento com plano diretor, diretor. né? o plano diretor é um documento que é produzido num determinado momento é, dentro de um processo de planejamento e, portanto, tem que ser ele tem que ser uh, reavaliado constantemente, digamos uhum. assim, né? E, portanto, essa a gestão implica em, não só em observar esse planejamento, né, como atender, atender também as demandas uh, mais imediatas, que, que são, enfim, as demandas da administração municipal. Perfeito, perfeito. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, então, professor, e no próximo bloco, Voltaremos, vamos conversar no próximo bloco um pouquinho sobre como as novas tecnologias serão aportadas na cidade ou na Smart City do futuro. Muito obrigado e voltamos em instantes. Voltamos para o segundo bloco do programa Conexões. No programa Conexões de hoje, estamos entrevistando o professor Luiz Fernando da Silva Mello. Estamos falando um pouco sobre planejamento urbano e regional. Eu sou o Thiago Bandeira Marquesã e conduzo as conversas sobre inovação e tecnologia. Bom, professor Luiz Fernando, nós conversávamos um pouco no outro bloco sobre as questões modais de transporte, sobre as questões, principalmente também nos países do terceiro mundo, dessa tendência de concentração nas grandes cidades. O que, o que nós vemos muito hoje é a questão da Smart City, cidade inteligente, cidade do futuro. Né? Nessa cidade do futuro, nós trabalhamos com uma geração que vai habitar essa cidade, que é a geração do século XXI. Uma geração conectada, uma geração com rápida mobilidade, quer dizer que trabalha muito essa mobilidade, tanto pessoal como inclusive profissional. Né? É, as cidades estão preparadas para essa nova geração? Porque... O que me parece é que a cidade ela demora mais a acompanhar, até porque, em termos de infraestruturas, políticos e econômicos, você vem uh, sempre na sequência desse, desse movimento. Como o senhor enxerga essa nova cidade do futuro? É, é, essa cidade do futuro, numa perspectiva otimista, digamos assim, né? ela realmente ela tem que estar toda conectada. Né? Isso é, um, é, um, é uma tendência e notadamente a partir do desenvolvimento tecnológico, a internet, etc, a questão das distâncias ela ficou subjetiva, ficou num segundo plano. Né? Tanto é que a, aquele requisito de localização das pessoas é, próximo, próximas, digamos assim, é, o de trabalhar num local específico já não é tão determinante. As pessoas uh, podem trabalhar à distância hoje, né? então não acaba que uh, isso causa, está causando uma certa repercussão no processo uh, de urbanização das cidades, no sentido de que as pessoas podem ficar na sua casa ou distantes do centro da cidade e mesmo assim estar uh, mantendo um, a, a sua produção, o seu trabalho. Então essa é uma questão... Essa, esse mundo informacional, digamos assim, que o mundo se encontra, né? uh, nos indica que o futuro ele é inexorável nesse sentido. As tecnologias uh, diariamente estão sendo desenvolvidas, né? e os equipamentos que nós estamos uh, usando hoje já foram idealizados há algumas décadas atrás. Então, nessa perspectiva, a gente não pode negar que a cidade tem que se preparar para isso. Né? como bem disseste, a, a, principalmente as nossas cidades, há tem uma inércia muito grande, ou seja, para a, as coisas acontecer demora muito tempo, né? então a, se nós não tivermos uma visão de futuro, o planejador e o gestor urbano não tem uma visão de futuro, ou seja, conhecer o presente, conhecer as perspectivas da tecnologia, sempre vai estar com problemas, criando problemas é, né, na, nessa na gestão e no funcionamento da cidade, etc. Isso passa por questões de infraestrutura, por exemplo, fibra ótica. É algo que, digamos assim, poderia isso estar já sendo previsto nas reformas urbanas, no planejamento urbano, como algo assim inevitável nas próximas décadas, pelo menos, enquanto não inventarem uma outra tecnologia. Mas isso aí implica num planejamento, num redimensionamento do espaço da cidade, né, porque as pessoas é, é não precisam mais, esses deslocamentos começam a diminuir, né, e, enfim, aí nós podemos falar em outras questões claro. tecnológicas. É, sendo pragmático até nesse ponto, professor Luiz Fernando, é, eu, eu me questiono até hoje a nossa faixa velha de Camobi, chamada de faixa velha, agora acho que ela é mais nova que a faixa nova, né, porque foi duplicada, Quer dizer, é, uma fa... ela foi... é um projeto de não sei quantos anos, talvez 20 anos de duplicação, que não, não sei, por alguma razão não sofreu modificações, quer dizer, hoje ela não tem um corredor de ônibus, ela não tem uma ciclovia que poderia estar interligada à ciclovia da universidade, quer dizer, me parece que esse planejamento, as coisas vêm, eu vejo muitas, olhando pelas unidades de ensino hoje da universidade, eu vejo muitas bicicletas estacionadas, nesse, estacionadas, paradas nessas Sim. unidades de ensino, é justamente que trouxe isso pela própria ciclovia construída internamente na universidade. Mas me parece que no, na malha urbana, é, em contraponto, você não tem isso, né? ou muitas vezes, pegando bem esse fato de ciclovias, eu vejo que se criam ciclovias esperando que as pessoas se movam aquele local onde a ciclovia está. E parece que isso não é gerado pela necessidade latente é da pessoa em se, em se mover. Uhum. É, só para terminar esse pensamento, é, eu tinha um professor que dizia, é, onde vamos fazer a ciclovia? Onde as pessoas andam de bicicleta. Por onde elas se locomovem de bicicleta, né? Uhum. E não, de repente, fazer ciclovia em locais onde você quer levar as pessoas para lá. Uhum. É, por que, que isso é tão complexo de ser pensado? Justamente por essa falta de planejamento? Ou, ou pela falta de mudar o planejamento? Eu penso que é uma, é, é, mais uma, é uma questão de, de mudar a forma de compreender a realidade assim, as circunstâncias históricas, né? Porque a prioridade é, tem continua sendo ainda o automóvel, né? Então assim é, é, a, é a largura da faixa, é a abertura de, de novas ruas, alargamento de, de pistas, novas enfim novas vias do transporte do automóvel. Mais recentemente, uma preocupação com o transporte público, uma, com uma canaleta exclusiva, eventualmente, né? Mas é sempre o automóvel como prioridade e nunca o pedestre, por exemplo, ou outros modos. Então essa visão de, de mundo, eu diria, que uhum. é, é, um, é um paradigma assim que tem que ser quebrado, né? Então do ponto de vista do planejamento, o que é que nós queremos? Nós queremos qualidade de vida para as pessoas, nós queremos que ela tenha conforto. No na sua mobilidade, né, e dar opções alternativas, né, e nesse nesse sentido, ah, me parece que as que essas decisões de planejamento e de gestão, elas estão muito mais preocupadas, por exemplo, com essa questão do automóvel, haja visto em Santa Maria a qualidade das calçadas, por exemplo, né, é difícil caminhar nas calçadas de Santa Maria, é, muito embora seja, aí eu acho um erro, responsabilidade do proprietário, eu acho que deveria ser, deve ser responsabilidade da gestão, como em outros países a gestão da, do espaço público todo ele é, da, é, é da, das prefeituras etc até para a padronização hoje os, o, as calçadas como todo mundo sabe é responsabilidade da manutenção da manutenção do proprietário que vai implicar numa fiscalização da prefeitura para cobrar isso né a é coisa que normalmente não acontece então eu acho que a cidade expressa a nossa cidade expressa bem assim o juízo de valores que, se, que tem a, gest, a gestão eu diria não tanto o planejamento porque Santa Maria tem um plano de mobilidade urbana, que foi contratado, uma empresa espanhola, ah, enfim, apresentou um produto, né, que lá tem todas essas, essas questões que a gente idealiza nesse plano. Então, o planejamento ele existe, ele existe um, plane, um plano que reduz drasticamente, por exemplo, o número de linhas da cidade, racionaliza as linhas de, de transporte público. Né. Prioriza, prioriza os pedestres, então existe o planejamento, existe um documento que inclusive todos nós pagamos por ele. Perfeito. A questão, que eu volto até a repetir, é a questão da gestão mesmo. Né? Então, a gestão pública teria que, ao meu juízo, valorar esse, valorizar, melhor dizendo, este investimento público que foi feito em projetos, né? E traçar estratégias para que esse planejamento seja aos poucos cumprido. Quer dizer, Exatamente. faltam estratégias aí talvez para que realmente se siga um planejamento. Porque me parece é que se apagam incêndios em pontos estratégicos sempre com esta, com esta visão. De certo modo, eu vejo que essa geração do século XXI, não sei, é uma observação minha, gostaria até que o senhor contextualizasse... Ela, a importância do carro, aquela questão muito americanizada, realmente, porque em algumas cidades dos Estados Unidos você não tem nem calçada para caminhar, você nem pegar o carro para atravessar a rua, é, me parece que essa questão americanizada está caindo um pouco por terra. Hoje, por exemplo, a locomoção, através de outras mobilidades de, de transporte, elas são uma realidade e vão chegar, né de qualquer Sim. maneira elas vão chegar. E aí aquilo que o senhor falava um pouco da cidade ser o indutor disso. Quer dizer, ah mas por que que as pessoas não andam pelas calçadas? Eu sou hoje um usuário da calçada com um carrinho de bebê, eu, tô, eu tenho um filho de seis meses de idade, e é incrível, No finais de semana, quando eu tento me locomover pelas calçadas de Santa Maria, uhum. é uma verdadeira catástrofe. Sim. Então, quer dizer, não induce que as pessoas andam a pé então, Eu recorro ao carro por não conseguir andar pela calçada com um carrinho. Então, ao mesmo tempo, é, pensar hoje em, em vir de bicicleta para a universidade onde eu moro seria... Eu diria que seria correr riscos nesse momento. Então, quer dizer, a cidade falta protagonismo para ela sendo indutora disso. Eu acho que é esse o ponto principal. Sim, né? exatamente. Eu acho que a, a função da gestão da administração pública é justamente tentar a, minorar os problemas da cidade, melhorar a qualidade de vida. Né? É a razão primeira é, da, da governança municipal, né? E, e são aspectos assim, digamos fundamentais da vida urbana. A pessoa tem o direito de mobilidade, a mobilidade, a segurança, etc, né? Então, essa é uma é uma questão que, que é que eu acho que volto a dizer que a gente que tem que quebrar alguns paradigmas mesmo assim, né? Então, a às vezes a gestão pública parece que é mais asfaltar ruas do que e mesmo assim não não não consegue, né a gente sabe da complexidade da, da dos serviços públicos da da saúde educação a gente sabe os, dos recursos também que são limitados. de certa forma limitados né mas de qualquer forma como tu disseste, é a questão de estabelecer prioridades né não precisa digamos assim implantar um projeto todo num determinado momento enfim né e e a, essa questão voltando à questão da dessa dos transportes, o, eu, eu lembro que também, até em um determinado momento, eu, no campo das experiências pessoais, né, eu decidi não ter carro e usar, digamos, o transporte público com experiência. E, e f, eu, durou um mês e pouco porque acabou que eu tive dificuldade de chegar no horário aqui, em, aqui nas minhas Exato. aulas, enfim, né. E, mas foi um teste, né? eu testei tanto o, o, o ônibus quanto a, a, a, o transporte com a van uhum. né? E de qualquer forma não funcionou Então assim, uh, se tivesse um, um sistema de transporte coletivo Podia ser um, um ônibus articulado né? Não estou nem falando, no, no, digamos, num no, no, no, no tramway, numa... No, num, tre num veículo leve, sobre trilhos, trilhos, que estaria muito propício para vir para o campus, aqui a topografia é muito favorável. Não digo isso, mas mesmo que tivesse um transporte coletivo com horários e tal, é, certamente muitas pessoas não viriam sozinhas no carro de lá para cá, é, como muitas vezes acontece, e eu mesmo. Né? Então, é uma situação um pouco absurda, uma pessoa de 70, 80 quilos andando num carro de uma tonelada... Sim para percorrer esse percurso. Perfeito. Então, é, não tem racionalidade nenhuma. Então, hum. assim, mas o transporte público, se ele é ofertado, é, né, com qualidade, certamente é, diminuiria o impacto no meio ambiente, uma série de, de questões, o conforto das Perfeito. pessoas. né e, e, a, e a minha grande pergunta é que muitas vezes me parece que nós perdemos as oportunidades disso, né? É, porque ainda há como planejar isso, ainda há ainda há como colocar essa questão, mas daqui um pouco você começa por interesses políticos, econômicos, que são naturais do ecossistema onde vivemos, as coisas são construídas e aí as coisas começam a ficar mais complexas. Por exemplo, a vinda para a universidade através de uma ferrovia seria uma viabilidade ainda talvez, mas talvez daqui uns anos não seja mais, pela, ou pela inoperância total da ferrovia ou por uhum. todas as questões que surgem. Então acho que é aí que está a importância que o senhor coloca muito bem de que nós possamos fazer um planejamento e segui-lo, para que a gestão siga esse planejamento realizado. Porque aí nós possamos ser indutores de uma cidade mais moderna, mais inteligente, de um planejamento urbano Sim. também mais eficaz. E nesse sentido, para contextualizar a academia, a nossa universidade com a, com a uhum. população, eu gostaria de destacar que o, que o nosso curso de arquitetura e urbanismo semestralmente produz conhecimento e proposições para a cidade de Santa Maria que para nós é um laboratório uhum. né? e muitas das vezes foi apresentado para, para para os para os gestores públicos esses projetos uhum. isso já de longa data então existe conhecimento nós temos uma, uma um conhecimento para isso nós transformamos nossos alunos com essa capacidade de planejamento é, com um conhecimento de ponta mesmo, né, com essas novas tecnologias, etc. Uh, existe, uh, digamos assim, essa, alguns projetos de extensão que a gente tem desenvolvido, ou seja, em síntese, existe um conhecimento que ele está aplicado ao caso de Santa Maria e que essa distância entre a gestão pública de Santa Maria e a universidade talvez uh, devesse ser uh, mais uh, próxima, uh, aproximar mais para que esse conhecimento seja aplicado e até dar um retorno à comunidade. Né? Então, a, a, nós estamos à disposição no, no curso de Arquitetura pra, é, com esses projetos e, enfim, é acessível até pelos, pela internet é, esses projetos, etc. Eu vejo, professor Luiz Fernando, um pouco que é, esse distanciamento ele tem dois lados ele tem, e não cabe a nós achar culpados, cabe a nós achar soluções né, nesse distanciamento. Isso. Se fala muito, ele é histórico, isso... É, mas eu até vejo que há evoluções nesse sentido, eu vejo hoje a universidade mais próxima da própria cidade de Santa Maria, né? é, e, re, e realmente eu acredito que esse é o grande indutor de todo esse movimento, né? porque a universidade ela tem a sua universalidade de pensamentos, de versões e tudo isso. E o que eu vejo isso justamente, quer dizer, nós temos contribuições do planejamento urbano, temos contribuições do empreendedorismo através é, das nossas startups, spin-offs e assim por diante, que também permitem, uh, com que as, é, é, evitam a migração de pessoas para um outro plano é, de cidade, né, que permaneça na nossa cidade. E com certeza uh, a universidade junto com o poder público, né, junto com a sociedade e junto com Uh, as empresas constituem essas, uh, antes três hélices, agora quatro hélices, que são realmente o poder de desenvolvimento, uh, enfim, do ecossistema todo. Né? Uhum. É, e nós temos uma dificuldade, o senhor tem razão, em trabalhar essas, essas quatro, quatro vertentes aí do desenvolvimento e que naturalmente permeiam o, o desenvolvimento urbano também. sim é, acredito que nós temos que trabalhar isso. E, e que bom que o curso de arquitetura da Universidade de Federal de Santa Maria se coloca à disposição também. Em breve, migrando a um novo espaço também ah, dentro sim. do Centro de Tecnologia, ansiosos, o que né? é muito bom, né em breve estará migrando a um novo espaço. Eu acho que terá esse muito mais contexto de interação também, laboratórios melhores para fazer essa interação também. É, e tudo isso, com certeza, trará grandes benefícios à Universidade à Cidade de Santa Maria dentro desse Planejamento Urbano Sim. e Regional da Cidade. Professor Luiz, estamos chegando ao final do nosso programa. É, eu queria mais uma vez lhe agradecer. É um programa curto, mas eu acho que a gente consegue passar um pouquinho da visão macro e depois dessa sociedade do século XXI. Lhe agradeço muito a sua vinda aqui no programa. Dizer que uh, a Prefeitura pode sempre contar lá, né? Com o curso de arquitetura, Sim, correto? Sim, com certeza. Eu agradeço o convite, estamos à disposição sempre para na medida do possível, cumprir o nosso papel aí. Muito obrigado, professor Luiz. E o programa Conexões de hoje fica por aqui. Até uma próxima.